Comandos! Atenção! Este vídeo é a solução da missão 3 do Desafio Comandos Hard Mode. Se você ainda não jogou, primeiro assista ao vídeo anterior. Link no card e na descrição do vídeo. Ei, Frente! Ok, sir. Um já foi. Affirmative, sir. E... Oh, Saudação, internauta, tá. Seja bem-vindo! Eu me chamo André e você está no Bliterando o Jogo! Depois desse vídeo, você vai passar essa missão fácil e fácil. Fique ligado. Uma dica para você superar as missões é não ficar jogando com um personagem. É tentador, mas se você combinar as habilidades de todos os comandos, a missão se torna mais fácil. Além disso, como vai estar todo mundo junto, você vai ter que se preocupar com apenas um ponto. Além de poder mover cadáver right on, e yes. principalmente disparar sir. pois com três yes, dele você okay, pode enfrentar good, uma quantidade grande de inimigos observe right on, sir. esse foi o primeiro truque que I'm eu aprendi finished. de comandos você fica atrás de uma parede e dispara e a menos que venham amontoados tudo de uma I'm vez I'm você consegue eliminá-los principalmente se você tiver três soldados disparando não quero deixar claro aqui que as missões podem ser resolvidas de mais de uma maneira. Aqui estarei mostrando apenas uma possibilidade: de modo que, se você fizer o que foi mostrado aqui no vídeo, você consegue superar a missão. O você pensa, Inscreva-se e ative as notificações para não perder os próximos vídeos. Understood, sir. Understood. Imediatamente. Sir. Venham, venham, venham, venham, venham. Fogo deles. I right, sir. I love. I love. Toma, toma. I you, sir. Isso. I you, sir. <laughs> e vocês também. Pronto, primeira área limpa. Agora só falta um soldado. Understood, sir. Fine. Yes, sir. Coming right over. Sir. Coming, sir. Coming right over. Sir. Yes, sir. Coming right over. Sir. Yes, sir. Coming right out, sir. Yes, sir. Right sir. Pronto. Coming, sir. Yes, sir. Yes, sir. Coming, sir. A palmadita, sir. imediatamente. sir. Hey, hey, hey. Right out, yeah. sir. Coming, vamos dar volta, sir. Vamos nos esconder aqui atrás. Yes, sir. Understood, sir yes sir Mais para frente você que serve esse barril I'm então? ready whatever you say officer yes sir lá um ferrestrão um ferrestrão um coming sir Onde não Coming tem right arma, se pode disparar sir. à vontade. Coming, sir. Coming right over. E aí, tá curtindo sir. o vídeo? Então não esqueça do like, hein? E se yes, não quiser perder os próximos sir. vídeos, inscreva-se e ative as notificações. É de graça, amigo. Coming right over, sir. Yes. Coming, sir. Para que esse truque sir. funcione halt. é necessário que Vídeo. você esteja na área verde escuro. É importante que você não halt. fique na área verde, claro. Sir. Agora eles vão dar a volta. E a gente acerta eles por trás. Yes, sir. Coming, sir. Understood, sir. Um, dois. Right on, três. Sir. Volta aqui, onde você pensa que vai. Imediatamente, sir. Pronto. Coming right over. Você vai precisar do barco. Coming, sir. Right out, sir. Yes, sir. Agora Coming vocês vão entender right para que serve sir. o barril, Sir. Coming, Sir. Yes, sir. Understood, sir. Okay now. Coming, right corre, right, corre, over, corre, corre. Um, dois, right três. Out, três. Understood, sir. Beleza. Yes. Beleza. E você também. Immediately sir. Pronto, já temos o barco. Understood, sir. Coming se você right preferir over. você pode pegar o barco depois. Sir, se o marinheiro estiver carregando o bote ele fica mais devagar. Right on, sir. Immediately, sir. Yes, sir. Understood, sir. Coming, sir. Right out, sir. Hey! surpresa. Immediately, sir. Yes. <risos> Roll right out, sir. Coming, sir. Understood, sir. Eu sempre me perguntei pra que portão se você pode entrar coming por água. Right né? Over. Agora você simplesmente não sir. consegue entrar pela frente. Pelo menos coming, não, sem sir. soltar o alarme. Yes, sir. Roll right out, sir. Understood, sir. Immediately, Sir. Ai, tá? Coming right over, sir. Coming sir. É Coming Let's start. Yes, sir. coming sir, immediately sir. Eeeh, volta aqui. Right out, sir. Yes, sir. <laughs> coming sir, coming right over, sir. Coming sir. Pronto, via livre até o uniforme. O espião já pode yes, conseguir o uniforme. Coming right over, sir. Coming, sir. Immediately, sir. Coming right over, sir. Fine. O Sapador também pode vir? I'm ready. Sir. I'm ready. Yes, sir. Yes, sir. Coming right over, sir. Fine, I'm ready. Yes, sir. Todos a bordo! Ok, sir. Yes, sir. Understood, sir. Yes, sir. Coming, sir. Yes, sir. Halt, Coming, sir. Understood, sir. Isso ah, foi por pouco, hein? Yes, sir. The serrado aqui. I understand. I see. Yes, sir. right out, sir. Okay, sir. Coming right over. Sir. I agree. Whatever you say, officer. Fine. Immediately, sir. Whatever you say, officer. Pronto, já estamos com o uniforme. Agora essa parte aqui vai ser muito mais fácil. Eu yes, Sim, Coming, senhor. Oh. Understood, senhor. Estou pronto. distrair esse daqui. O que você I agree. Distray outro. Fine. Good talk. Yes, sir. Seis, Understood, sir. Sete, Immediately, sir. Oito. Yes, sir. E e nove. nove, beleza. Immediately, sir. Understood, sir. Pronto, I'm agora ready. de volta pro boss. Right out, sir. Understood, sir. Coming right over. Sir. Coming, sir. Coming right over. Sir. Yes, sir. Yes, sir. Coming Próximo right over. Cortar sir. A luz enquanto o Marine yes, sir. opera por água. I'm ready. I am clean. I'm ready. Yes, sir. Pronto, agora o avião vai cortar a luz. enquanto Coming, O marinheiro opera por água. Estou meu Sim, senhor. Yes. Sir. Coming, sir. Coming right over. Estrae daqui. Whatever you say, officer. You yes, sir. Toma. Immediately, sir. Volta pra água, wow. sir. Coming, sir. Sobe de Understood, novo, basta sir. mais um. Right on, Volta pra água. Yes, sir. I see. Fine. Fine. Você não viu nada, você não viu nada Yes, sir Coming right over, sir Coming, sir Understood, sir Immediately, sir Understood, sir Coming right over, sir I see Yes, sir Imediatamente, Sir. Yes, Sir. Fica quieto aí. Whatever you say, officer. I understand. Fine. Fine. Yes, Sir. É que esquecemos de um. Coming right over. Sir. Right over, Sir. Yes. Pronto, agora já podemos cruzar sir. o rio. Coming, Sir. immediately sir yes sir coming sir coming right over sir i'll be right over yes sir yes sir i'm ready pronto, já estamos I dentro see. understood sir yes sir agora vamos conseguir as bombas para destruir a represa que estão dentro daquela caixa ali. You say, I agree. Que supostamente está muito bem vigiado. Que supostamente está muito bem vigiado. Que I agree. Sim, senhor. Eu Right out, sir. Yes, sir. I'll be there in a moment. Understood, sir. Yes, sir. Coming, sir. Yes, sir. Immediately, sir. Coming right over. <coughs> sir. Coming, sir. Yes, sir. Right out, sir. Understood, sir. I'm ready. Fine. Fine. I understand. Whatever you say, officer. Coming right over. E se quiser trocar sir. uma ideia com a gente, acesse o nosso servidor do Discord, link na descrição do vídeo. I'm ready. I understand. Oh, yes, sir. Right over, sir. Understood, sir. Immediately, sir. Yes, sir. Muito bem. Marine para um lado, sapador para o outro. Sir. Esses yes, dois soldados sir. se cobrem um ao outro. Sir. Yes, então... Não está outro, então... Temos que ser rápidos. Yes, agora. Sir. I'll be right over. Fine, sir. De volta para o bot. E agora right vamos over. explodir a represa. Sir. Yes, sir. Coming right over, sir. Coming, sir. I'll be right over, right, sir. I'll be there in a moment. Understood, sir. Hour. I'll be right over. Yes, sir. Coming right over, sir. Understood, sir. Coming, I'm sir. Right Hey, oh. Affirmative, sir. I'll be there in a moment. Coming right out, sir. Yes, sir. Yes, sir. Send the what? Right out, sir. I'm good, Fine, sir. I'm ready. Affirmative, sir. Interledster! Alarm! Alarm! I agree. Whatever you say, officer. Alarm! I agree. Fine. Tá esse caminhão. Eu pronto. chegou a pronto. Eu embora! Missão cumprida, oficial. I see. Immediately, sir. Run right out, sir. I am ready. I understand. Ah, moleque! Clique aqui no card e confira a próxima missão. Quero deixar aqui meu agradecimento a todos os participantes. Os vídeos dos participantes ficarão aqui no card, na playlist. Assim como as missões seguintes. E se você por acaso perdeu, não se preocupe. Ainda pode mandar o seu vídeo. Deixe um comentário aqui, que eu vou lá pessoalmente e coloco o seu vídeo aqui na playlist. Se você quiser comparar com a missão original, aqui no card também vou colocar o vídeo correspondente. Conto com a sua participação. E estamos conversados! Dispensando!